Dia seguinte, voltei só para completar para vocês o que faltava dessa obra incrível, gente. E é muito engraçado que a gente voltou e já andou mais coisas. Olha só que legal. O que, que faltou, né? A gente vê o segundo andar. Ontem tava meio escuro, faltou a gente ver o segundo andar, um pouco do sistema de laje, né? Algumas dicas pra vocês. E aproveitei aqui, eles vieram me mostrar umas coisas que eles já falaram de fazer. Olha só. Eles estão melhorando o acabamento do aço pesado, tá vendo? Estão lixando a solda e pintando. Essa pintura... Oi, tudo bem? Essa pintura daqui, ela provavelmente é para ajudar na parte de corrosão. Mas o mais legal que eu quero mostrar para vocês... Não tá nessa fachada não, tá na outra, vem cá comigo. É que eles iniciaram o processo de tratamento do Base Coat. Ontem, né, eu mostrei para vocês, expliquei em cima da, das placas né, que tinha o um rebaixo, como é que a gente faz. E eles iniciaram nesse momento o processo de acabamento. Lembrando, que a gente está usando a Glass Rock X da Placo. É o sistema da Placo que a gente está utilizando. Então, olha que legal. A gente inicia primeiro, né? A gente inicia primeiro fazendo o tratamento das juntas, onde tem um rebaixo na placa. A gente usa uma fita telada de fibra de vidro e o Base Coat. O Base Coat da Glass Rock X, no caso, é vendido em pó. É um pó que você mistura com uma água. Tem até aqui que eu vou mostrar para vocês. Vem cá ver. Olha só que bacana! Então, aqui ó, a gente tem a fita telada, tá vendo? É uma tela de fibra de vidro, você vê que não é qualquer fibra de vidro, é uma tela bem grossa, dá pra ver que os fios são grossos. E o que, que é interessante? Ele é trançado, né? Passa um fio em cima, e embaixo, e além disso tem pontos de solda. Eu nunca vi ao vivo como é que é o processo de fabricação, mas falam que tem a tela e tipo assim, tem vários gatilhos e fica assim, ó, pss, pss, pss, pss, pss, pss, pss. vários lasers soldando a tela. Então isso aqui a gente coloca nas né, juntas das placas, né? Então começaram aqui, provavelmente vão botar aqui também. E aí eles fazem com o base coat. Que é esse saco daqui de massa que vocês podem ver, ó. Então é esse pó que a gente mistura com água, né? Esse, esse pó, né, parece cimento, gente. Só que não é cimento. Se eu pegar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Ó. Ele tem grãos fininhos, e você consegue ver alguns cabelinhos, uns fiapinhos que são fibras que tem na composição. É bem bacana mesmo. E é isso que a gente mistura com água, tá? E aí faz essa super argamassa aqui. Tem muita gente que quer economizar e fala assim, ah, não vou comprar o base coat que é caro, eu vou botar argamassa. Não faça isso, porque a composição do argamassa é diferente da composição do base coat. E outro ponto importante também que é diferente. O Base Coat da Glass Rock X é diferente do Base Coat da placa cementícia. Por quê? São dois materiais, bases diferentes. O substrato é diferente, a composição da placa é diferente. A aderência é diferente, trabalho térmico, índice de absorção de água, tudo isso muda. Então se você quer ter uma obra bem feita, né, não faça aquele Frank Stein que pega o base coat de uma placa e mistura com outra, usa o parafuso de outra, cara, pega o sistema completo. Então é a dica que eu dou para vocês. Se você vai utilizar a Glass Rock X da Placo, utilize o base coat da Placo, a fita telada da Placo, o parafuso da, da Placo, a membrana da Placo. Por quê? Aí você tem a garantia sistêmica, né, que os fabricantes dão no mercado. Vamos continuar agora e vamos mostrar a laje do segundo andar que a gente não viu direito ontem. Falei que o povo aqui... <risos> Exagerou? <risos> Pecou pelo exagero. Mas olha só que interessante que é legal mostrar pra vocês, né? Aqui a gente tem as treliças de piso, como a gente pode ver, né? É uma treliça que sai do é nosso sistema de laje. Eles estão utilizando o sistema de laje treliçada. E entre uma treliça e outra, a gente coloca uma caixinha de travamento. E pra que, que serve essa caixinha de travamento? Ela é muito importante, tá? A gente tem uma treliça com uma certa altura. Essa treliça aqui, ó. Um... 2, deve ter 30 40. centímetros, 40, acho que deve ter entre 30 e 40, né? Então, o que, que acontece? Essa treliça ela vai ter uma certa instabilidade lateral. Ela pode ter resistência vertical, agora lateralmente ela tem certa estabilidade. E aí, como é que a gente faz? A gente trabalha com essas caixas de travamento entre uma treliça e outra. Dessa forma, a gente garante a estabilidade né, dela e a gente garante o alinhamento. Então essa peça daqui a gente pode fazer como se fosse uma caixinha, tá? Eu faço muitos projetos. Agora, se você quiser economizar, você pode fazer uma trava. Você faz apenas uma diagonal conectando, por exemplo, essa treliça aqui na guia inferior. Então você trabalha com diagonais. As duas formas funcionam. A vantagem da caixinha é que vem no perfil engenheirado, então é muito mais rápido, muito mais simples de ser executado. O outro né, gasta menos material, você pode usar sobras, recorte, não tem nenhum tipo de problema, mas dá mais trabalho, você gasta mais mão de obra, gasta mais disco. O que é mais caro e o que é mais barato? Eu, para ser sincera, nunca fiz conta não, viu, gente? Porque eu sempre faço isso aqui, eu acho mais prático. <risos> Outra coisa interessante que a gente tem aqui, que eu quero mostrar pra você. A gente tem uma barra roscada. Aqui essa barra roscada, né, quando é que a gente utiliza ela? Conectando o primeiro andar né, ao a gente utiliza normalmente quando tem muita carga de vento. Esse projeto não fui eu que executei, eu não calculei o carregamento de vento. Mas quando você tem muita carga de vento, você precisa se preocupar e garantir de que um andar está conectado com o outro. E como é que a gente faz? A gente vai trabalhar com chumbador, igual a gente fez lá no térreo, né? Igual nos vídeos anteriores eu mostrei para você. E você, Se você não viu os vídeos anteriores, vai lá. E se você não está inscrito, se inscreva e dá aquela curtida. Então o que O que acontece? Aqui a gente não pode usar o chumbador igual a gente usou no terno. Então o que a gente faz? A gente passa uma barra roscada conectando esse andar com esse andar. Coloca porca e arruela por dentro. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Porca, a barra roscada, e tem uma porca e uma arruela. Tá vendo? Bota a porca e a arruela por dentro. E aí você garante que esse andar... Conectado com esse andar. Essa é uma solução que a gente vai usar em qualquer obra? Não. Eu vou ser muito sincera, muitas vezes, o que, que eu uso? Eu uso parafuso de telha, gente. É sério, eu uso parafuso de telha, fica excelente e funciona. É né? mais simples do que passar barra roscada em tudo. Você pega aquele parafusão, bota aqui na guia, atravessa a laje, né? Se não tiver aço no aço, e <risos> pega no sistema. E aí, garantindo, né? A caixinha também tem que estar tá parafusada aqui no painel. Então se você parafusar aço na caixinha, caixinha no aço, vai dar certo. Mas o que que determina? Carga de vento, tá? Carga de vento é primordial. E o que eu recomendo sempre é pegar aço no aço. Ah, Helena, eu vou fazer um andar, vou bater a laje depois eu vou fazer o segundo andar. Então você trabalha com parafuso mais longo, tipo aqueles de telha comprido. Pega atravessando tudo, garantindo aço no aço. Fechou? Vamos terminar de subir agora. Vamos ver o nosso segundo andar como é que tá. Agora vamos falar de um sistema super interessante que eles estão utilizando aqui no nosso sistema de lajes. Vídeo anterior eu mostrei mais ou menos. Eu não sei se você conseguiu enxergar, se ficou claro. Mas nesse vídeo a gente vai deixar ele um pouco mais claro. O que, que eles trabalharam? Eles trabalharam com painel walk. Inclusive, você pode ver aqui em cima também. Na laje superior, né? Eu acho que eles vão fazer tipo um telhado verde. Uma laje permeabilizada. Eu não sei direito o que, que é não. Mas botaram um painel walk aqui também. Eu achei meio exagerado, viu? Que, que negócio. Eu, por mim, botava a tela e concretava o chuteback. To Mas vai ficar com super desempenho térmico, acústico, resistência mecânica. Vai dançar cinco hipopótamos lá em cima e não vai dar nada. <risos> e aí, o que que acontece, né? Botaram um painel ao e estão fazendo um contrapiso. O que que acontece? A casa vai ter laje seca. Em cima desse contrapiso Eles vão botar piso laminado de madeira Sabe aqueles pisos de reguinha que dá no encaixe? Eles vão botar esse piso Pra ser bem sincera Não precisaria muito fazer o contrapiso Tendo em vista que você vai botar o piso seco Você poderia colocar ele em cima do painel wall Só que eles quiseram fazer esse contrapiso Pra aj exatamente ajudar a dar desnível no banheiro E aí no banheiro eu vou ensinar um negócio pra vocês Você vai ter o um painel wall você vai fazer contrapiso diretamente em cima dele? Nada disso. O painel oil, ele não pode receber umidade, tá? A madeira dele, depois que começa a receber água por um longo período, eu não tô falando que é do dia pra noite, mas um longo período, ela começa a absorver aquela água e ela começa a estufar. Ela começa a perder a cola, a proteção anti-cupim, anti-chama, perde muitas propriedades e você não pode deixar ela pegar umidade. Então qual que é o certo? Eu peguei o painel oil... Eu tenho que impermeabilizar o painel, ou, ou então, é o meu favorito, a gente trabalha com uma lona terreiro. Aquela lona terreiro por dentro, sabe? E aí em cima da lona terreiro, aí sim você faz o seu contrapiso, né, para o banheiro. E aí tem uma dica que eu digo pra você, tá? Esse contrapiso no banheiro coloca os aditivos impermeabilizantes. Sabe aqueles aditivos que a gente tem, tipo da Quartzolite, que você coloca junto da massa? Eu acho que eles têm até esse contrapiso pronto, viu? Esse contrapiso impermeabilizado. Se você procurar, eu tenho quase certeza que eles têm. Então, dá uma olhada lá nos materiais da Quartzolite, que eles têm muita coisa. Então, você vem impermeabiliza. E aí sim, na área do banheiro, você vai botar cerâmico, o que tiver que fazer. Tá certo. Mas, em áreas secas, se você quisesse, você não precisava fazer esse contrapiso. Aqui, eu acho que foi um plus, até mais se a gente for pensar na parte de acústica, né? para não ter toque-toque de um andar pro outro. Foi algo que eles quiseram se precaver um pouco mais, né? O que, que a gente consegue ver também aqui, bem interessante, que eu não tinha mostrado antes para vocês, eles fizeram com todo cuidado. Foi a membrana de vapor. A membrana de vapor é muito importante. Ela tem que estar sempre entre sua placa da fachada e a estrutura, tá certo? Caso você for trabalhar com USB, ela vai estar na frente do USB, que ela tem que proteger o USB. E a membrana, ela tem que ter os recobrimentos. Aqui eles deram, mandaram bem, Agora aquele rolo grandão, né? Que tem uns rolos assim, enorme, gente, tipo, acho que é 2 ou 3 metros. 2,74. 2,74. Mamãe deu a dica. 2,74 é o tamanho do rolo. São os rolos enormes que eles provavelmente utilizaram aqui, por isso que a gente tem esse detalhe, né? Outro detalhe que a gente consegue ver aqui interessante nesse pavimento superior é que eles começaram a passar o ar-condicionado. E aí quando a gente vai passar o ar-condicionado, a gente tem que ficar muito ligado nesses recortes que a gente faz. Tá certo? Porque Todo perfil tem um limite de recorte. Dependendo se esse perfil está pegando algum tipo de carregamento ou não, você não pode fazer furos tão grandes assim, viu gente? Fica a dica pra você. Né? Depois eu converso até com o André e com o André para ver como é que está a solicitação desse montante Porque eles que fizeram o projeto, tá? Mas a gente não pode fazer muitas vezes furos tão grandes assim Por isso que sempre o ideal é você usar furações que já vem na máquina Porque a máquina já coloca o limite que você vai estar tá fazendo da furação Outro lugar que você acha também interessante sobre furações né, e dimensionamento Na nossa norma, 14762, tá certo? Ou lá na, no manual da CBCA tem uma forma mais simplificada. Já tem uns furos padrões pra você, viu? Não precisa fazer muita conta, não. Tá? E vem comigo. Então, o que, que a gente tem aqui, né? Na nossa laje de cobertura. Lembra que eu falei que eles estavam botando o um painel wall? Se você olhar lá em cima, né? O que, que eles optaram? Eles optaram por fazer a parte do caimento por cima do painel wall. Tá certo. E aí, depois que eles fizeram o caimento por cima do painel, ó, botaram a manta impermeabilizante e vão fazer uma proteção mecânica. Eu conversei com eles que eu acho que dá muito mais trabalho você fazer assim. O que que eu faria? E que eu vou dar dica pra você que talvez você possa fazer na sua obra que eu acho que eles vão começar a adotar aqui. E o bom de visitar a obra dos nossos alunos é isso, né? A gente trocar experiências, dicas e ver o que que é mais prático o que que é menos prático. Porque às vezes tem uma galera que tem umas ideias boas, né? A gente impermeabiliza direto o painel wall, faz a impermeabilização nele. E a proteção mecânica do painel wall, a gente faz com inclinação. Tcharam! Eu acho que vai ser mais simples, né? Eles falaram que vão testar começando por essa lajotinha aqui em cima. Na verdade, essa lajotinha aqui em cima, eles vão começar fazendo o deck que eu dei a sugestão. Que eu acho que vai ser mais simples e mais econômico que o painel wall, né? E, gente, eu acho que o mais bacana que a gente consegue ver aqui nessa obra... São os grandes vãos e o pé direito, né? Olha o pé direito. Você que quer ter sua casa, você que quer fazer um negócio diferenciado, aqui você consegue ver grande flexibilidade. E eu te digo que ali foi única e exclusivamente parte estética, a estrutura metálica que a gente tem aparente. Até uma tendência que a gente tem no mercado, eu acho bacana até misturar materiais, eu sou super a favor. Mas você consegue ver como um projeto simples como esse, com um pé direito duplo, grandes mãos livres, você faz de forma descomplicada de steel frame. Eu garanto para você que, se ele fosse de alvenaria em concreto, a gente teria umas vigas desse tamanho, umas armações super complexas de ser executado. E vou te dizer, talvez fosse sair bem mais caro que o steel frame. É a hora de você parar e fazer conta. <risos> E se você quiser continuar acompanhando as visitas que eu vou estar fazendo aqui nessa obra, próximo passo é vir quando a fachada estiver mais finalizada, os acasamentos já estiverem iniciando, as instalações já estarem um pouco mais evoluídas. Continua comigo aqui no YouTube. Não deixe de aproveitar todos esses vídeos e essas visitas a obras que eu estou fazendo. Não deixa de se inscrever e dar aquele like. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.